Raiva, exatamente, eu vou passar raiva e vou passar muita raiva. Ó, oh, antes do vídeo começar, eu quero falar. Oxe, o negócio caiu. Eu quero falar que eu Vou fazer uma história aqui, ó, é que é pra vocês responderem, tá? É uma caixinha de perguntas, vocês mandam umas perguntas. Olha aqui, ó. Vou postar agora, nesse exato momento. Depois que esse vídeo for postado, você vai lá e responde, tá? Aqui, ó, acabei de enviar Aí, postou. Postou. Pronto. Aí, Mixo, já me segue lá e faz as paradas todas. Ó, bora jogar esse jogo aqui. Todo mundo passa raiva jogando ele, tá ligado? Eu não sei pra quem ele é raiva Eu só baixei ele, né? Começou Começou <risos> Vamos ver se eu vou passar raiva nessa coisa Eu joguei uma partida aqui só pra ver como que eram os controles Quer dizer, é controle não, você só mexe o mouse, sabe? Ó que wow. De jogo não, não sabe, não sabe Muita paz meu... Oh, não, não, não, não, como esse bicho burro fez isso, meu Deus, ai não consegue passar, não consegue, é burro, é burro, hum. burro sendo que eu tô controlando a carinha, né? que é difícil, é difícil, nossa, tinha conseguido passar isso aqui facinho, Nossa, esse mouse pad horrível aqui, não é que o mouse pad horrível não, é que ele não acompanha, acompanha a porcaria do mouse. Olha ah, meu Eu não vou conseguir passar aqui, sério Sério que eu não vou conseguir passar aqui? Vai, vai, vai, vai O fio do mouse é todo calado hum, Nossa, como que eu vou fazer isso? Vai, sobe Ah, meu pai Nossa, o mouse não está acompanhando Não né? Acompanhando! Ô, como é que eu vou fazer isso? Bosta velho, já consegui passar isso aqui. Gosto que bosta de jogo, que bosta de jogo. Hum. Calma, calma, eu vou conseguir passar isso. Eu vou conseguir. Consegui facinho? Assim, Vamos ver se hoje eu vou conseguir. Aqui passou. Aê, finalmente. Aqui que é chato. Aqui é chato. Ah não, não é aqui ainda não. É aqui, ó. É aqui. Oh. Não, eu não vou cair aqui. Não é aqui que foi uma fácil. Não, meu pai do céu. Esse bicho fica aqui na voz. Jogo ruim. Horrível. Jogo horrível. Oh, oh. Porcaria. Ah, você como eu vou fazer isso? Isso aqui é a parte mais fácil do jogo meu. Como que eu não tô conseguindo passar, ó É gravando, né, galera Você começa a gravar, você se ferra todo Ó, ontem eu consegui passar isso aqui na boa é Não, é só fazer força Vai, vai, vai Não seja Aê! Passei, eba Aqui que é difícil, aqui é difícil pra caramba Aqui é chato Ó, ó Ó, o bicho fica debaixo da pedra ali, ó Aí, ó Aí, aí você prende aqui, sabe? Só, Só... esse Jogo rindo, te prende aqui Ó, agora é 3h20, é 3h24 20... é Agora, eu quero ver a hora que eu vou Terminar, subir isso aqui, porcaria Guarda aí, galera, 3h24 Pra gente ver, coloca aí nos comentários que, que horas você acha que eu vou passar Nessa parte aqui da casinha azul Verde, nossa, tá tô tônico agora 3.25, 3.25, um minuto, um minuto, não é possível, eu encostei, ah não, mano. eu encostei, essa porcaria é desse mouse, o negócio voou, ah meu, pra que, pra que, tentar passar de novo, eu vou tentar fazer isso, ai ah, não Quarentena os youtubers que fizeram isso em 2016 Que esse jogo tava bombando É muito chato esse jogo Ó oh, boom, boom, boom. Passei Passei Não escorrega Não escorrega Não, não, não Opa Passei Passei Não Ó, oh, partezinha Eu lembro que eu tinha travado nessa parte aqui Deus do céu, velho, esse jogo é horrível, nossa, a sensibilidade dessa coisa é horrível, Ele encosta, o negócio voa, o negócio, Ah, que Não, vou abaixar a sensibilidade que tá me agoniando, ai, passa, um, um doido com o carro, mais estourado aí, meu. meu, por que se prende aí, meu? Ah, por... Passou? Ah, já que eu tinha um pulso aqui, não vai subir, não vai subir nunca. Nunca que eu vou subir. Para com Nossa, velho, eu vou destruir a empresa desse jogo. Aí, passou. Oh, oh não. Sobe. Sobe. Sobe, meu pai. Sobe. Nossa, jogo ruim, hein? Deus, eu tinha conseguido, sabe? Essa merda ontem. Não! É na base do ódio que você consegue jogar esse jogo. Nossa, eu vou até. Arranquei ah, meu dedo, sendo que ele tá aqui. Não! Ó, é na base do ódio que tem que fazer esse jogo. Ó, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. Oh, não sobe, não sobe Aí, na base do óleo que você consegue Não Meu Jogo de bens oh. Eu vou deletar ele do computador Não tem como oh, jogo, já... Faz isso Subiu aqui Aqui até aqui é fácil fa... né? Não é fácil não, né? mas tudo bem Se estiver ouvindo um, chu... um chiado muito alto É o meu ventilador, que tá maior que a aqui Sobe. Como que eu vou passar daqui agora? Não, não, não, não. Sobe. Não. Ah, amor. Só jogando, que dá pra saber. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ótimo. Ai! Sobe, sobe. So... Ah, já é. Sobe. É a parte mais fácil de jogar, a não consegue passar. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha conseguido subir lá numa parte que tinha um ferro vermelho. Vai, passou, passou, passou. Agora. Vamos, oh, vamos. Não, não, não faz isso. Não faz isso comigo. Passou. Não! Passou. Passou. Não, não, não! Por ah, que esses cachorros o ponto lá? Por que esses acham Opa! Nossa, que aprendi. Cama aí, aí. bem na beiradinha. Aí! Não, não! Não! Não, essa sensibilidade está muito alta, velho. Vocês não estão... Tem vezes que ela está muito ruim, essa sensibilidade. Tem vezes que está muito alta. Sobe, não! Sobe, não! Não, também não! Não, não, não! Aí, passei, não! Tá, comei. Vai girando, que ele sobe. Aí, subiu. Eu tinha chegado aqui. Eu tinha chegado aqui. Vamos ver se eu consigo. Opa, opa! Eu não tinha chegado Não, não! O Jogo. Tô preso, não tem como passar aqui Lá, lá, nossa Ô oh, cara, um funk alto aí Nossa, esse jogo é pra estressar, né Não, o que é isso? Mula, mula, tá mulante Meu Deus, vem não. não acredito, não acredito, não acredito Não, não, não, não, não, não, não. Vamos é porcaria, ó. Basta, travou tudo aqui. Tchau, galera. Tchau, e tchau, e tchau.